Hoje eu vou ensinar você a construir um monstrinho que segura seu celular enquanto ele carrega E aí meus Koki é é mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Tabi e vocês estão aqui leite com biscoito, todo mundo sabe, é a casa de vocês. Hoje eu vou ensinar você a construir um monstrinho que segura o seu celular na tomada enquanto ele carrega. Na verdade, essa ideia surgiu porque eu tenho muita dificuldade aqui em casa de achar um lugar pra deixar o meu celular carregando. É, as tomadas, elas são muito próximas do chão e distantes das coisas, então o celular acaba ficando tipo no chão mesmo. E já aconteceu de gente passar e chutar, assim, o celular voar longe. E todo mundo sabe que celular hoje em dia não é barato, a gente tem que parcelar porque o dinheiro não cai do céu. Então antes que meu celular sofresse algum acidente danoso e acabasse perdendo ele tivesse que comprar outro com o que eu não tenho, eu decidi inventar alguma coisa diferente. Por isso, pensei, repensei e acabei achando essa ideia muito legal de construir um monstrinho que na boquinha dele você deixa o seu celular e ele fica bonitinho, lá na tomada, carregandinho e sem ninguém chutar ele por aí. Então se você do outro lado tem o mesmo problema que eu e quer resolver, confere o vídeo. Você vai precisar de papelão, feltro nas cores, roxo, roxo claro, preto, rosa, azul, tesoura, caneta de marcar CD preta, um pedacinho de feltro branco e cola quente O primeiro passo é pegar o seu celular e desenhar ele em volta do papelão E depois fazer um rascunho ou um rabisco do jeito que seu monstrinho vai ser O seu monstrinho pode ter o formato que você quiser Mas se você quiser um monstrinho igual o meu Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link pro download do modelo do meu monstrinho na parte superior da cabeça do seu monstrinho, não se esqueça de desenhar o formato do seu carregador e depois fazer uma circunferência em volta. Isso é muito importante, porque senão o nosso molde não vai dar certo. Com o molde do monstrinho já recortado, basta colocar ele em cima do roxo mais claro, que eu escolhi para ser a cor da pele dele, desenhar e recortar dois moldes no mesmo formato. You're believing, you're believing. Com o roxo mais escuro, eu fiz um formato dos chifres dele. No feltro rosa, eu desenho o formato do meu monstrinho de novo, mas é só pra eu ter uma noção de onde mais ou menos vai estar a linguinha dele. Aí eu desenho o formato da língua e recorto. Usando alguma coisa esférica, eu usei uma fita crepe, eu faço o círculo do olho do meu monstrinho. Com o preto, eu faço a íris e uso os pedaços de branco para fazer os brilhos e depois recorto tudo. Like Colo o primeiro molde da cor roxo claro certinho em cima do pedaço de papelão. Depois cola onde vai ser a linguinha Agora mais ou menos é brincar de tetris Juntar os pedacinhos you're believing, you're believing you're believing, you're believing Coloco outro molde do pedaço roxo E eu desenho onde vai ser a boca do nosso monstrinho Essa parte é muito importante Porque sem essa parte você não consegue colocar o celular Como se fosse uma bolsinha para segurar ele enquanto carrega Recorto e eu colo tudo bonitinho com um o roxo mais escuro, eu fiz um formato dos chifres dele, recortei e colei. Um Começa a colar os olhos, primeiro pela parte azul, depois pela parte preta e por final os brilhos, que são as partinhas brancas. I'm Aproveitei o roxo mais escuro também para fazer várias bolinhas de tamanhos diferentes Que eu decidi que seriam algumas pintinhas do meu monstro E com o retalho ainda do branco eu fiz dois dentinhos No final, para deixar as coisas ainda mais legais Eu pego a caneta preta, desenho todo o contorno do monstro Faço um sorriso, acerto os dedinhos e ele fica muito foda Sometimes Agora você já sabe como resolver Se você resolver não esquece de me mandar o seu monstrinho pra eu ver Deixe seu like pra me incentivar a gravar ainda mais E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais É isso aí, até a próxima e falou!